A segurança hoje em dia é um assunto muito importante e muito delicado para a população. Diferente da zona urbana, a zona rural tem ainda mais insegurança quanto a problemas e crimes no campo. Eu estou com o sargento Belarmino, 2 Batalhão Rural do Distrito Federal, e vai me falar um pouquinho mais sobre o trabalho feito para dar mais segurança para o produtor rural. Olha, é, nós estamos há dois anos no comando do Major Marcelo Almeida, aqui no 2 Batalhão Rural, e nós vemos desenvolvendo aqui uma política é, chamada de policiamento comunitário. Esse policiamento ele acaba aproximando o produtor, o homem do campo, ao policial. Devido a que as sedes ficarem distantes das vias, então muitas vezes o, o, o homem do campo ele não tem a noção que a viatura está passando ali próximo, então, então não tem essa sensação de segurança, né? que a pessoa da cidade que está ali, que vê a viatura passando, tem. né? Então nós fizemos esse projeto, onde nós vamos até a sede das fazendas, conversamos com os proprietários, explicamos para eles, damos dicas de segurança, como ele pode se proteger né? contra os crimes, né? e isso vem dando muito certo, essa parceria entre a Polícia Militar e o pessoal do campo. Sargento, recentemente a Confederação Nacional de Agricultura divulgou um estudo sobre segurança no campo e um dos pontos abordados é que a falta de informação é uma insegurança bem grande para o produtor rural. Nos, na sua visão, qual é a maior carência em termos de segurança no campo? Olha, é, uma das principais é o número, é a área. Há é uma área muito grande, muito extensa, de difícil cobertura. A maioria das vias é, não são pavimentadas. Né, também dificulta, né? a comunicação é ruim, né? então hoje em dia a principal ferramenta utilizada são as mensagens via aplicativos de celular, né? o que facilitou, porque como aqui a comunicação é ruim, você ligar para o 190 e conseguir um atendimento, às vezes demora muito, e hoje em dia através de uma mensagem nos aciona e a viatura mais próxima é acionada e chega até o local com muita mais rapidez. Sargento, esse projeto da Polícia Comunitária já vem sendo desenvolvido há dois anos e os produtores rurais podem entrar em contato pelo WhatsApp. Lembrando que a internet no campo ainda é um problema. Como que eles conseguiram se adaptar a essa tecnologia para ter um contato mais rápido com a polícia? Olha, a dificuldade é grande. Então, eles adquiriram alguns equipamentos que aumentam né, esse sinal nas propriedades, que facilita. Né? Aí, tem muitas vezes um ou dois, três chips de operadores diferentes também, para que peguem uma ou outra, porque o sinal aqui é muito fraco, e eles vêm se virando como podem para estar nos acionando. Para o produtor rural que ainda tem interesse, não conhece o projeto, como é que ele pode chegar até vocês para ter acesso à propriedade dele com segurança? Olha, sempre que é solicitado a nós, junto aos telefones que nós distribuímos aí à comunidade, Vai uma equipe nossa até a fazenda, até a chácara e dá uma palestra, conversa. Muitas vezes é reunido uma comunidade e conversado, dando dicas de segurança, sabe? Para que a gente esteja o máximo presente nessa comunidade. Eu conversei com o Sargento Belarmino, que é do 2º Batalhão Rural do Distrito Federal. O nosso assunto foi segurança rural. Aline Merladete para o Portal AgroLink.